Da, o que, que você tem que fazer para parar esse processo, certo? Vamos lá então, fala-se de quatro fases, a fase de alerta, a fase de resistência, a fase de quase exaustão e a fase de exaustão. É, antigamente, no início dos estudos, se falava em três fases, alerta, resistência e exaustão, agora estão se trabalhando com quatro fases. O que, que acontece em cada uma dessas fases, para você entender e saber lidar com isso? Bom, está na sua situação normal, digamos que o normal seja o centro. Uma situação de quietude, de repouso, de serenidade, de tranquilidade, de calma, de concentração. Acontece alguma coisa, você fica em estado de alerta. Isso produz uma aceleração, porque entra uma descarga de adrenalina na corrente sanguínea e você fica no estado de alerta. Isso é bom porque te prepara para agir, te coloca em condições de atuar. E o que, que você vai fazer? Você vai atuar... E isso vai te levar para a próxima fase, que é uma fase onde vai correr o processo de adaptação. Houve uma mudança, houve um estímulo, houve uma necessidade, e você vai fazer um processo para se adaptar a essa mudança, a essa, a essa situação. Se você conseguir se adaptar rapidamente, de maneira natural, beleza. Você vai retomar a... você se mantém Fazendo isso, você se mantém nos níveis normais de ansiedade, de estresse. O que, que acontece quando a pessoa não consegue se adaptar? Ela começa a se desgastar e começa a surgir... Uma preocupação. Então isso aqui é, digamos assim, a fase inicial do processo. Ela começa com uma aceleração e um período de adaptação. O que, que acontece nessa fase de adaptação? Uh, como é que você sabe se você não está se adaptando? Quando começa a surgir aquela sensação de falta de tempo. Eu não tenho tempo, não vai dar tempo, eu não vou conseguir. Ou seja, essa pressão do tempo é um sinal de que você não está se adaptando a situações aos estímulos, às necessidades que estão surgindo para você. A próxima fase é a preocupação, onde você começa a ficar com medo de perder tempo. Ou seja, quando você tem um tempo livre para você retomar ao centro, retomar essa, esse silêncio, essa quietude, essa calma, você entope isso de coisas para fazer. Ou você está lá brincando com o seu filho, pensando no trabalho, nas coisas, no milhão de coisas que você tem para fazer. Então você não está nem no lugar nem no outro. Isso é uma característica da fase de quase exaustão, é um princípio de preocupação, esse medo de perder tempo. Começa a ficar meio neurótico com a questão do tempo. A próxima fase vai para outro extremo, na exaustão você começa a procrastinar. Isso começa com uma, simplesmente com a procrastinação. Você tem aquele monte de coisa para fazer, mas não tem ânimo. Está ali, depois eu faço, vai adiando, vai adiando, vai adiando. E o que, que acontece? A vida continua, a roda não para de andar vai surgir um novo estímulo. Esse novo estímulo, quando ele cair você está nessa fase, ele já vai te levar para um estado de irritação ou de cansaço. Ou dos dois, fica oscilando entre irritação e cansaço. Essa irritação esse cansaço vai se converter em desequilíbrio emocional. Você começa a ter explosões de raiva ou explosões de choro. Isso vai acabar te levando a um estado de tristeza. Você está percebendo que nessa segunda volta, você se afastou um pouco mais ainda do centro. Ou seja, é uma espiral negativa te sugando. Você está sendo sugado por essa espiral negativa. A vida continua, vem um novo estímulo, e aí você já vai estar num estado de agitação total. É pressa, é correria, é aquele Deus nos acuda do dia a dia, muito comum hoje em dia. Então qualquer coisa que apareça de novo quando você está nesse estado, estressa. Ou seja, tudo estressa. Qualquer coisinha gera estresse. Esse estresse permanece durante muito tempo, se converte em ansiedade. E aí começam a surgir transtornos de ansiedade ou depressão. Onde a pessoa começa a se entregar. Tudo isso por uma questão muito simples. Afastou-se do centro, afastou-se do seu eixo. afastou daquilo que eu chamo de zona de silêncio. Essa zona de quietude. Essa zona de concentração, essa zona de contato com você mesmo, com a sua essência. É preciso um tempo para você. Não sei que fase você está, mas comece a pensar em como você vai encontrar esse tempo para você. Um minutinho, dois minutinhos, cinco, dez, vinte, seja lá o que for. Mas é preciso começar a pensar sobre isso. E eu já vou te explicar mais sobre esse assunto. Qual é que é o grande problema dessa espiral negativa? Que quanto mais você se afasta desse centro, mais você desconecta dos seus sentidos. Eu chamo isso de desconexão sensorial. É a ideia do sapinho na, na panela, né? aquela brincadeira, aquela piada. O sapinho está lá na panela, aí você liga o fogo, a água vai amornando, ele não vai, ah, está gostosinho, está bom, está curtindo. Então ele está curtindo, a água vai esquentando um pouquinho, quando ele se dá por conta, a água já está fervendo, ele já não consegue fazer mais nada. Ficar preso nessa panela. A gente vive, quando está desconectado sensorialmente, vive mais ou menos desse jeito. Em dois modos, o um modo acomodado e o um modo agitado. Ou a pessoa está super agitada, correndo com pressa, na correria, ou ela está acomodada, vendo a vida passar, desperdiçando tempo, sem ânimo para nada. É mais ou menos assim. A gente vive alterando esses dois modos. Na prática acontece o seguinte. Quando você percebe que não está bem, é porque já está horrível. Eu não sei que fase do estresse, da adaptação você se encontra, mas preste atenção nessa conexão sensorial para que você não vá procurar ajuda ou fazer alguma coisa para evitar níveis severos quando já for tarde demais. Eu vou ficando por aqui, lembre-se de escrever porque valeu a pena assistir esse vídeo, curta, compartilhe e nos vemos lá no treinamento.